Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Madalena na casa de uma pessoa jovem E quando eu falo jovem, é jovem que a idade não quer dizer nada Ela tem 90 anos e meio O nome dela é Alice A quem eu chamo carinhosamente de minha irmã Alice Agora a Madalena vai mostrar para vocês Eis aí a nossa querida irmã Alice Agora nós vamos conversar um pouco com ela. Ela vai nos ensinar coisas que a gente até já sabe, mas muitas vezes não pratica. Aí ela vai contar um pouquinho pra gente. Por exemplo, irmã Alice, quando a senhora Achou. veio para cá, a senhora veio automaticamente é, nos lombos do seu avô, eu acho que é, né? Porque a senhora nasceu aqui, né? Eu nasci aqui. Então a senhora veio nos lombos do seu avô. O seu avô que veio de fora ou o seu pai? Meu avô. Seu avô. Então a senhora veio nos lombos do avô. Aí o papai nasceu aqui? Nasceu. Nasceu aqui. A senhora pode falar um pouquinho de como que era aqui para nós? O que que eu vou dizer, né? O que que eu posso dizer? Como que era, é, o lugar, como é que era. Se era muito mato, se não tinha muito mato. Muito mato e muito café. Ah, era região de café? É, mato e café. E aqui então, quando a região era de café, esse café ele era colhido para venda para fora ou era para ser consumido na pra região? Para venda. Para venda? venda? Fala um pouquinho desse tempo então para nós. Ah, desse eu não lembro, porque era do meu pai quando ele era novo, né? Ah! Quando, quando depois era a minha idade, daí já tinha só o café do meu pai. Ah, sim, então... Agora eu vou pedir para você me fazer um favor, bem. Dá para mim a câmera. Para que eu possa ficar assim. Isso. Aqui hoje eu quero ter o privilégio de conversar com ela e a gente continuar a nossa conversa. Ela estava falando então que o café é do tempo do seu papai. É. Né, do tempo da senhora. Dos meus avós, dos meus tios, quando eles nasceram naquela casa lá do outro lado. Lá era a casa da fazenda. Lá meu avô morava e lá ele criou os seus oito filhos. E daí eles tratavam o que podia no sítio. Mas só que tinha bastante era sem arqueiros de terra, já ver eles em oito pessoas, não, não tratava tudo, né? Aquele tempo não tinha maquinário. Era tudo no braço, né? é tudo no braço. Na foice, é, na enxada. Isso. Então, depois separou tudo, ficou só meu pai e mais um tio meu. Deixa eu ver. É, meu pai e o tio Guilherme. E não lembro mais quem era o outro tio que ficou. Ah, tio Federico. Frederico. Ficou em três aqui só. Os outros saiu tudo, casou e foi embora. Largou a roça e foi pra cidade? É, não, mudou pra sítio deles Ah mesmo. tá, já, já mudaram para sítio deles. Pra sítio Entendi. deles mesmo. E, e esse sítio deles saiu desse sem alquires? Sem aqueles foi. sítio de meu avô. Então, mas o, o sítio que eles foram embora foi partilha desses sem alquires ou o é, sem alqueres? Eu nem sei porque ah. era dos do, do, do conjuros, conjur deles. Ah, tá. Então, não sei ah, se é, porque que... a vez casa com a mulher e é. o pai dessa mulher tem é um pedaço... Era de... longe, era perto de Cosmope, aqui perto aí de Limeira. Então eu já nem sabia quanta terra eles tinham. Né? Aí a senhora ficou aqui com o papai, com a mamãe. É. E quantos irmãos? Nós, Nós eram cinco, mas tem só eu vivo. Ah, Deus já levou já, já quatro. Levou um pequenininho, quando era novinho de tudo, depois levou uma menina de sete anos, depois levou o menino de 8 anos e o meu filho que é o... é o pai dela e conta um pouquinho pra nós da sua infância que a senhora lembra do que? da sua infância quando a senhora era menina conta assim um pouquinho pra gente de como que era <risos> ah, a vida era difícil né irmão com certeza a gente precisava trabalhar na roça né e meu pai era sofredor do joelho que nem eu então dos 14 anos até 20 anos eu fazia tudo enquanto era serviço pesado da roça. Uhum. Arar com boi, amansar boi, arar com boi, passar ferramenta com animar. Até, de 14 anos até 20 anos, quando eu casei. Aí meu marido entrou junto, daí nós dois trabalhávamos com, com, com criação. Tanto era com animar ou com boi, nós dois trabalhávamos. Ah. Foi até depois comprar trator. Aí melhorou a situação, né? o, o trator, ele só foi entrar na vida de vocês bem depois, porque é. mesmo porque o trator era difícil na época também, né? É, comprou um tratorzinho pequeno, uma um, um 35 para começar. Ah, é daquele que o seu Ivers tem lá. Né? Hum, é o tratorzinho. É o 35. Massa e Ferguson, acho que é isso, né? É, 30, Mas, é, é, 30, é 30, 35. 35X. Mas já fazia muita coisa com esse tratorzinho, né? Fazia bem, já fazia bem. Fazia bastante já. Já tirou tudo o serviço pesado da gente, né? A, tira, a maior parte do serviço pesado tira. Você não tomava a terra, eu, eu ia dizer com, com, com, arado. com arado puxado por boi, por junto é, de boi. É. Esse dia eu tive em Minas Gerais e uma alice. E nós fomos numa fazenda de um senhor chamado Sebastião. É. E lá eles é, tombava também em terra com arado de ferro. Puxado por oito bois. Ah, oito. É, oito bois. Mas é você ver, só precisa, precisa ver o arado tudo de ferro. Mas uma coisa pesada que precisava de puxar com boi mesmo. E daí o homem ficava atrás para funcionar? É isso. agora o homem só fazia? Um homem só fazia, mas precisava de oito bois para puxar. Nossa. É. Agora no caso da senhora são só, um, só dois bois, né, que senhora? Só, dois bois. só usava dois bois. É. E às vezes usava um só também? Às vezes usava um boi só. Não, um só aqui não. Não dava. Aí eu vi falar que passava carpideira com um boi com só. Com um boi só. É. Mas o um tombador com dois boi. É. E a senhora fez muito isso? Fez nossa! De 14 anos até 20 anos vi tudo. Plantava tudo as terras com a planta e eu que plantava. E naquela época plantava-se o quê? Plantava milho, feijão, arroz, cará, tudo e qualquer coisinha. Tudo pro gasto, sabe? Só pro gasto? Pra vender não? É, o que sobrava vendia. Ah, tá. É, o que sobrava vendia. A senhora jogou tratar de porco usando o cará também? Não, o cará é para o gato de casa, para comer. Não, plantava, não usava para boi? Para criação, não. Oh, não e para porco? Para porco também, também não. não. Nós fomos fazer uma visita numa fazenda em Minas Gerais e lá eles plantavam para tratar de porco, a senhora acredita? Ah, é, pode ser. Pode, é. é e, pode inclusive, o inhame, que é da mesma família do cará, usava também. que ver, o inhame, o cará, o que que. Que, o que que é diferente? A diferença é mais assim, o, o inhame ele é mais liso um pouquinho mais liso O cará não é tão liso, mas o sabor é quase igual Mas ele dá dentro do chão também Dá dentro do chão também na, É porque aqui falam inhame e cará, nós conhecemos por cará O inhame mesmo não sei então é, qual é que, tem que é uma diferença, É diferença assim grande. É aquele que eu comprei esses dias O e... tá cará é muito gostoso Sabe que jeito a minha mãe fazia? Minha mãe fazia broa de cará Isso! Era antes de, de ter trigo ela fazia o cará cru, ralado e amassava com fermento e com fubá e fazia broa E ficava umas broas muito boas, muito gostosa É, eu não gostava muito, né? era meio grosseiro É bom, porque é um, é um alimento assim... Meio grosseiro É, isso é, é. meio pesadão, né? É Bom, Mas aí... A, o tempo era tudo, era tudo pobre e ninguém comprava trigo Não, imagina, na época não dava... Naquela época ninguém comprava trigo Não dava condição, trigo. né? Não dava... A senhora lembra que o açúcar, por exemplo a senhora chegou a comprar muito açúcar por quilo, pesado naquela concha. Sei. Né? Saía da. A senhora lembra do, do tempo que racionou o açúcar e eu não sei, açúcar esse... e trigo? Não foi na época da guerra? Eu nem lembro, foi no ano, deixa eu ver. Eu acho que foi na época da guerra. Eu tava com 16 anos. Então, então nessa Então nessa época eu não tinha não existia ainda, é. A senhora tá com 90 e meio, eu tô com 61. É, então, eu tinha... tinha 16 anos quando aconteceu isso eu, eu acho Então que tinha foi... um cartão assim hum. Um cartão com aquelas quadradinhas Com uh, furinha assim Se assim, no armazém você tinha direito Só de comprar aquela quantia Daí lá, arrancava aquele cartãozinho E deixava lá no armazém Ah, era controlado, ia, era controlado Era controlado Era o açúcar E parece que o quero ver, naquela época E não sei qual é mais que Era racionado era três coisas, racionado Olha, é, foi o tempo da guerra, né? Não tinha Eu não foi sei se no, tempo, da no da tempo de guerra aquilo. Eu acho que foi no tempo da guerra, eu acho que foi. Quer dizer, Porque eu tô falando uma guerra de 64? Eu tô, não, eu tô né? falando aqui assim, eu tô falando assim, eu, eu calculo, de repente não foi nem isso, talvez aconteceu alguma coisa aí pra trás que eu não não tinha nascido nessa época. 32, será? É no tempo do Gaspar Dutra. Era o presidente, o, Gaspar Dutter, o pres... pra governador, ah, o Gaspar Dutra e o acabou, hein? Eita. Nossa, que, que era uma era boa, meu Deus. Parabéns por essa memória que Deus te deu. Eu lembro que eu fui na cidade para tratar meus dentes, então eu fiquei na cidade 15 dias. Para ir no dentista duas vezes por dia para adiantar. Porque senão eu precisava ir bastante tempo, né? Então o dentista tratou com meu pai que eu ficasse na cidade, ia duas vezes por dia no, no dentista. Então eu passava naquela ponte a pé lá. Como é que chama aquela pontinha? Aqui está tá lá até hoje. Na cidade de Limeira? É, área que dá boa vista pra. Não, aquela ah, ponte sim. foi arrancada. A ponte do amor. É a ponte de escada. É, então, foi arrancada. Será que você arrancou? Arrancou faz tempo. É ah, chamada é? a ponte do amor. Ah é? Que era de ferro. Lembra que era de ferro? É, parece que sim. De ferro. Eu passava todo dia. Ela foi arrancada. Vezes ponte. Ela foi arrancada, infelizmente foi arrancada. Há ah, muito tempo eu vi aquela grade por cima e detalva. Ah, arrancou tudo, arrancou tudo. Arrancou. Ela não tem mais nada não. Então, oh, é, naquele deveria... tempo era, tava escrito lá Quem votou pro Dutra come fubá, do, do, filha da, sabe hum, o nome dele? Entendi. Quem votou pro Brigadeiro come fubá o ano inteiro, tava escrito naquela ponte Olha só, Olha só que coisa, né? É? Então, você dia tá lembrando tudo, quem votou pro Brigadeiro come fubá o ano inteiro, tava escrito naquela ponte Meu Deus não? <risos> Memória maravilhosa. Deus quando de, vida, de eu lembrar tudo. Só que eu estou esquecida, sabe o quê? Da, das coisas de agora. Muita coisa eu pergunto para ela. Eu esqueço o nome de gente, eu esqueço de certas coisas, mas é recente agora. Mas o que gravou na minha mente eu sei tudo. Mas, mas Alice, as coisas de agora é bom nem lembrar mesmo, não? Tem nada que presta quase? Não, mas é só o nome que eu pergunto para ela. Mas lembra? Foi lá da Valéria. Hoje eu escrevi o nome da Valéria ali na, no caderno, como não esquecer do Genésio, do pastor Genésio. Eu escrevi lá pra não esquecer. Bom, aí, aí a senhora então ajudava o papai e a mamãe na roça até casar. Casou, até casa. a, casou a, a senhora só separou de casa, né? Não, eu fiquei morando seis anos aqui. Com, a, com, com o pai e a mãe eu tô falando? Com o pai e a mãe. Ela ah, ficou ainda? Fiquei seis anos aqui, aí ó, meu marido achou que. Meu pai pagava muito pouco, e tem esse vizinho aqui de cima, da casa velha que tem tá aí É meu primo, que é dono ali, que tem agora o filho dele que mora aí, com a casa nova Aí ele ofertou mais pro meu marido Aí meu marido tentou, ele queria morar com ele, aí meu pai achou, ah não bem como é que eu faço sozinho, meu pai pensou, né? O pai correu e foi fazer a casa da mãe dela lá em cima aonde Onde a mãe dela mora, Sim. ele fez aquela casa para mim Eu morei mais de 20 anos ali mas ele fez a casa para a senhora, mas daí melhorou o salário do marido também? Daí melhorou. Daí ele deu o café à meia. Ah, bom, aí já o, melhorou, o, né? No primeiro ano o café deu 12. Nós ganhávamos dois contos por ano. Dois contos de réis. Dois contos de réis. É. Eu, essa época Dois não peguei, conto não. por ano nós ganhávamos aqui. Mas hum. só que a mesa, tudo livre. Sim. Nós só comprava roupa. Aí nós achei que era muito pouco, pelo que o meu marido era muito trabalhador. Aí o meu pai... Primo ofertou mais, aí meu pai achou que não podia, nós não podíamos sair. Ele fez aquela casa ali, aí ele deu café a meia. Já melhorou, né? É, aí o primeiro ano o café deu 12 conto. Quando foi no outro ano ele deu um conto de 500 só. É, mas no café tem essas coisas, né? Deve é o café é... dá um ano e outro ano não. Isso, no outro ano tudo não. Tudo é fruto, pode assim. Quase tudo é fruto e é assim, né? Ela dá um ano bem, outro ano é, não vai dar. Bem. Aí no outro ano dá bem e no outro é. ano não vai dar. É. Mas só que depois a gente foi melhorando, foi tratando de, de pegar a deterça as plantas. Sim. Aí a gente foi melhorando e assim ficou eu acho que mais de 20 anos. Eu nem lembro bem certo. Depois o meu pai faleceu, daí nisso o pai dela queria casar. Ele já estava namorando, ele queria casar. Aí eu falei pra ele assim que eu ia reformar a casa que tinha lá dentro que foi arrancada Reformar para ele, ele falou assim, não mãe, eu quero essa casa da mãe aqui pra mim E a minha mãe morava sozinha aqui Sim Daí eu falei para minha mãe que ele queria ficar naquela casa, aí a minha mãe falou assim, então Deixa eu mudar naquela casinha pequena Eu pra minha casinha pequena, tá bom, vocês ficam nessa aqui Aí eu desci aqui e reformei a casinha de empregado para minha mãe a minha mãe mudou lá, eu desci aqui, a neném casou e ficou lá. Que é o pai dela? É, e o pai dela. Fez um rodízio. É. Fez um bem bolado, né? É. é. Como diz, arrumou pra tudo, arrumou né? Arrumou pra todo mundo. É. Aí o seu, aí seu esposo, quando o papai faleceu, aí o, o seu esposo continuou trabalhando. Continuou. Comandando aqui. É, na, só que enquanto meu pai e minha mãe foram vivos, é eles que comandavam. Certo. Saía tudo no nome deles. Entendi. Só depois que a minha mãe faleceu, aí passou no nome do meu marido. Entendi. É. Entendi. Teu marido veio da onde? É aí da fazenda aí de perto mesmo. Ah, daqui da Fazendo região. Fazenda Daqui da região. É, daí mesmo. Entendi. É. Então. E aí vocês continuaram é, vivendo na roça, plantando. É, depois o viram café. Depois, depois as plantas, a gente começou a formar uma muda. Muda de laranja, muda de laranja, primeiro, né? Ah, foi a época que começou. Plantar muda Começou mesmo a, a laranja de né? Quando é. começou, né? A muda, a primeiro formemos muda, daí depois formemos pomar, depois do pomar formemos muita manga e, e plantava também. E quando o terreno encheu de manga e encheu de laranja, nós plantávamos para fora. Ah. Nós plantávamos naquela igrejinha que vem da Casa e né? para cá, não tem uma igreja aí, ali? Da igreja para cima, até lá em cima. Nós ia daqui lá, nós tínhamos plantado arroz lá, lá. Um ano plantamos tudo em milho E o outro ano tudo em arroz Depois pegamos uma terra aqui perto do Santo Saque Ali no posto de Santa Luzia, pro lado de lá Pegamos lá, eu não sei quantos arqueiros de terra plantamos arroz lá para quem vai pro lado do Roco o antigo Roco Eu nem sei se tem É é uma empresa chamada Roco que tinha lá Ah, então E depois ficamos por aí mesmo, né? Aí ficamos já mais de idade, né? Mas tudo mais cansado, já quando tinha ajeitado aqui, tudo. E os filhos os filhos vieram nessa época e vieram para ajudar, logicamente, vocês, os, os teus meninos, né? E é aí sim, deu. Só eu e o meu marido e o nenê A minha menina, ela casou com 16 anos, casou novinha, né? Pouco ajudou aqui. Certo. É. Essa foi para onde? Essa foi, mora nos Fragas Ah, mora aqui perto. É uns 12 é quilômetros não, lá, não sei. É, não mora muito longe não? Não, uns 12 quilômetros. É. Aí, aí a senhora teve essa menina que está lá nos Frades. E o pai dela? E o pai dela? É, só dois. Só dois? É. Aí esses dois também foram bem sacudidos, né? Ah não, ela não, porque ela casou. Ela, ca... ela ajudava bem na roça. Já ajudava bem, ajudava bem em casa, ajudava bem na roça. Mas ela casou novinha? Aí o pai dela. Ele ficou aqui no sítio trabalhando junto. Deve ter acabar a bateria. Aí nisso a senhora foi trabalhando. Aí esse pessoal que tá aqui hoje, que é, são os netos já, né? Bisnetos já, né? Neto. É, do, do, do lado é dele e três bisnetos. A do, do outro lado ali? Eu tenho cinco é. netos, dois filhos, cinco netos e três bisnetos. Fez bisneto. Né? É. Que tá sempre aqui com a senhora? Estão sempre aqui com a senhora? É, estão tudo por aí mesmo. Né? E a senhora tá sempre aqui? caladinha, quietinha? A fia vem, ela vem cada 20 dias, um mês, a fia vem, pra ela também é difícil, ele trabalha ele é apiário, ah. ele trabalha, trabalha longe, vai até Mato Grosso, a Botucatu, Minas, para trabalhar com a beia, e ela ajuda muito ele na beia, e ela tá sofrendo igual eu. Ah é? Ela tá em tanga já, ela tem 52 anos, ela é gordona que nem eu, ela tá que nem eu. Ela veio que sexta-feira, ela limpou a casa inteirinha para mim, mas ela ficou em tanga Tadinha tô, As duas pernas dela Quando não é dois de os dois pés queimam demais e tem muita dor de cabeça e pressão Marta. Ah, daí já ajudia, né? É, ela nossa Na beia mesmo, agora as crianças dela já estão bem grandinhas Já estão ajudando Está ajudando na beia para soprar o, a fumaça Para a beia não atacar, né? Sim Eles põem aqueles roupão, tudo, as crianças E ajudam ele porque ah, ela que fazia nisso aí, aqui é testemunha A árvore vinha de ação ou domingo, só de arrebentar Porque o sol, quanto mais quente, mais bem é trabalhar a cadeia né? Porque com é? frio e com chuva não pode trabalhar ah, a cadeia. Ah, não, beia. de fato, é Porque daí o mel fica grosso, né? Uhum. É difícil Então ela fazia tudo isso com o sol quente, foi todo lugar aí Mas agora não está aguentando mais tá Agora duas crianças estão entrando na já estão ajudando a, a idade chegou, né? É, não, não não por a idade, por a dor. Ah, pelas dores? É, por causa das dores. Entendi. Esse dia ela limpou aí, ela falou assim: mãe, o pior subir essas escadas. Mesma coisa, eu, eu não desço ali e não chego a descer na cozinha agora. Quando a dor, eu não cheguei a descer. Chegava a descer, nisso aí sabe. Quando a dor, eu descia. Mas com esse aqui eu não chego, esse aqui já está com a rodinha quebrada e eu não chego a descer nem subir. Sim. É só trocar as rodinhas só? É. Só que tem que tirar a rodinha e levar. Então tudo isso tem, né? Se fotografar não dá certo? É sobre encomenda, né? Sobre medida, né? Entendi. Entendi. Amarrou? E assim é a vida, né? Agora a, a gente luta, luta, luta e por fim da conta, por fim da conta fica sem nada. Se agora não tivesse a minha aposentadoria, não tinha mais nada. Porque o dinheiro que a gente foi ganhando vai acabando. É. Agora já Sim. porção de ano não entrou mais nada do sítio. Ninguém plantou mais nada, não entrou mais nada. Então o dinheiro que tinha acaba. A, a sorte minha é aposentadoria. Graças a Deus, é tá e bom Deus, aquele que está ajudando. Está vendo, Madalena, como é que tem, É o que eu falo sempre. A gratidão é tudo, né? A gratidão. Ela ganha a aposentadoria dela, que com certeza não é aposentadoria alta, né? Porque não, a gente Tem um salário mínimo. É, tem um salário. E é grata, e é grata. Nossa, eu dou graças a Deus, e, irmão. E, e pode ter certeza que Deus multiplica. Então, eu pago e as pessoas a... ganham tão bem, tão bem, e não, e não, não é grata. Não é. Eu não, eu dou graças a Deus. Eu pago a energia minha aqui, pago da Maria ali, da mãe dela. Há 40 anos eu pago a energia dela, e a minha. E pago hospital, a, a mensalidade do hospital, pago funerária. E como e bebo graças a Deus e Deus me está dando a vitória e está sobrando dinheiro. Com 90 anos e pouquinho. A senhora nasceu em que mês? A <risos> senhora nasceu em que mês? 1 de fevereiro de 1929. Ah, o ano que meu pai nasceu. Seu pai nasceu nessa época também? Meu pai nasceu 4 de agosto de 20. Ah, é? Quem? O pai dela. Pai. Ah, tem essa idade também? Não, ele... meu pai faleceu já. Ele veio a, a falecer com 85, né? Ele veio a falecer com 85. Ah, 85. Mas ele nasceu ele na. Ele estaria com 91, né? Agora? É, ia fazer 91. Em agosto? Com 90. É, nós estamos. Não, não 90, 90, 90, 90, 90. É, nós estamos. É, é. nós estamos é, em é, 2019. Então, meu marido também é de 1929, só que ele era do dia 30 de maio. Se ele fosse vivo, ele tinha completado Fa 90. Faz agora. tempo que ele faleceu? Faz 5 anos, né, Ceia? De e a 2000. E, 14, né? Uai gente, não ah, 2010. Isso não, né? Meu pai também faleceu em 2014. É, é 2014. Então eu fiquei e cinco era... anos aqui 20, cuidando da minha irmã numa cama num quarto, meu marido no outro quarto, de andador. Eu lavava, eu cozinhava, eu tratava dos dois na boca, trocava a fralda nos dois, dava banho nos dois, de andador. Cinco anos, três anos primeiro minha irmã. E ele também. Daí, a minha irmã morreu em 2010. Em 2012, o pai dela, São Guia, levantou, ele posava aqui, levantou para ir trabalhar. Veio aqui no quarto e ele disse assim, mãe, e eu no quarto lá, hoje não vou trabalhar. Eu falei, por quê? Eu estou com muita dor na perna. Eu falei, então não vai. Eu falei, então fica hoje aqui e fala para o Renato, que você não pode ir trabalhar. Ele veio para ir deitar de novo, e eu ligava meu rádio lá e ele ligava o rádio dele aqui. De repente, as escutei um, puxa, de um barulho, de uma coisa grande que caiu. Aí eu pensei, o que será isso? Chamei ele e não respondeu. Do meu quarto, olhei no quarto do meu marido, ele estava quietinho na cama. Eu pensei, nossa, o que aconteceu? vinha aqui olhar, deitado, de, de bruxo aqui no chão, com o óculos na mão, com o chinelo no pé, de bruxo caído e roncando, roncando alto. Falei, nenê, nenê. Ele não respondeu. Aí corri na janela, chamei ela, chamei a Maria. Os dois correram aqui, puseram ele na cama. Aí a ambulância que levou né, sei. A ambulância levou, isso foi quinta-feira cedo, foi saldo de tarde, ele morreu. Isso foi o que que deu neles? Dois mil e doze. Ué, mas olha que interessante, dor na perna, vamos, vamos começar a pensar. Ah, mas ele tava com outro problema Ah, tá. Ele já tava com outro problema. Ah não, né? Hum. Não. Ele ah. não queria ser tratado, ele estava com a pressão muito alta, e não queria ser tratado de jeito nenhum. É daqueles antigão que não ia no médico? É, tem deles que é assim mesmo, é antigo e não quer no médico. É. Então daí a minha irmã morou em 2010, 2012 eu o nenê que estava bom, como diz, trabalhando. 2012 2014 morreu meu marido. Em 2016 quebrou minha perna. Eu de pé na cozinha sem fazer nada, de pé. Quando a dor eu tinha feito um bilhetinho para ela trazer as coisas da cidade, e pus, ó, ia pôr o bilhetinho em cima da, da copa, a minha perna quebrou, eu caí. Do nada? Do nada. Eu não caí para quebrar. Entendi. A perna quebrou daí que eu caí. Entendi. Aí eu quando fui no médico, ela falou, ah, dona, senhora não caiu para quebrar a perna, a perna quebrou primeiro. Porque diz que quando chega muita vez essa doença, acho que no osso, né a perna quebra sozinha Ficou fraca, né? É De pé, o andador ficou de pé assim E eu caí, a, a perna quebrada, eu caí deitado no chão lá da de lá no chão mesmo eu gritava pra ela e para a mãe dela As duas vieram aqui, não puderam mexer comigo, tá com a perna quebrada né? Aí ela chamou a ambulância, a ambulância veio e levou eu Aí fiquei acho que sete dias internado na ceia é. Sete dias, daí operou tudo, a perna. Colocou pino, por acaso? Colocou. Colocou, né? É. Aí fiquei sete dias internada, agora estou aí. Tô desgraça e bom Deus, não precisa mais eles vir lidar comigo. Como a gente dá muito trabalho da irmã. Dá muito trabalho para os outros, né? Trazer a comida, trocar a gente e lavar a gente. Ah, meu Deus, eu não me conformo. Não me conformo, dá trabalho para os outros. Aí, mas agora, graças a Deus, de um ano passado um ano, daí já comecei de sair assim, vim aqui, agora eu me viro. Eu chego a lavar meu banheiro, eu chego a lavar minha roupa pequena, eu lavo lá no banheiro, tudo, enxuga lá na porta, na janela. Agora, o que me deixa, assim, o que me deixa animada é ver a idade dela, que tem 90 anos e pouco, Passar por tudo isso e ter um sorriso lindo no rosto Essa vivacidade né? Essa vivacidade que Deus deu para ela É verdade, irmão é, não, isso, isso a gente tem que agradecer eu a Deus falo verdade, Todo instante Eu sou muito feliz, irmão Eu que sempre falo, fala falo pra tudo Eu nunca fui orgulhosa Da minha mocidade Eu nunca quis ser mais do que ninguém Eu tinha muita amizade Muita amizade com moças Com moços que hoje em dia Não se pode fazer isso eu tinha muita amizade com meus colegas por aqui vizinhos. Nós fomos criados juntos, trabalhávamos juntos e vivemos a vida inteira juntos. Tudo casou, tudo foi para suas casas e nós continuamos visitando um outro. A amizade continuou. Nunca tivemos questão, nunca tivemos coisa feia que nem existe hoje. Hoje eu fico bobo do povo. Tanta escola, tanto ensinamento, tanta igreja ensinando e o povo no pecado que está. Nós era pessoa que não ia na igreja. Eu fui batizada luterana, de nenê, sabe? Uhum. A luterana batiza pequeno. É, é. Eu fui batizada lá naquela igreja dos pires luteranos. Não sei se o irmão conhece. não conheço. Não, não conheço então, não. Eu conheço o bairro dos pires. Eu não fui batizada não conheço lá. Não. E eu morava aqui. E ah aqui não, não tem... conheço! Aquela que tem os, os pires de baixo. Aí passa, pa, passa, passa na, na, na frente dela. Da, tá? Passa na frente da igreja luterana. Aí sobe um topinho para ir no tiro de cima. Isso. A igreja luterana é aquela perto do cemitério? Não. É da, da subidinha? Na subidinha, para o raposo subidinha assim. Sei onde é que é? Perto da escola. A é. esquerda para quem sobe. Isso. Depois vira para a direita tem uma fabriquinha de, que de biscoito, alguma coisa por perto Isso, lá. Isso, é, tem. A senhora foi batizada naquela igreja? Foi batizada naquela igreja. Ah, escuta, ali tem outra igreja, eu não sei se é luterana também. Para quem vem vindo para os Pisa, a direita, o que, que é aquela igreja lá, você sabe? Nisê? Não sei, irmão, faz muitos anos eu não mexo. Uma azulzinha? Luterana, bom pastor. Ah, então são duas luteranas. A, a de lá perto do cemitério é luterana também, mas é bom pastor. Ah, tá. E a pra cá é a luterana, como é que chama? Confissão luterana. Confissão luterana. É essa que a senhora foi batizada? É ali que eu fui batizada. Entendi, entendi. E daí nunca mais a gente ia lá na igreja, que eu sei, acho que eu fui uma vez só. Então, como aqui, minhas colegas eram tudo católicas Eu ia com elas aqui na Santa Vitória Não sabe ali embaixo, não aqui, é? Né? Aqui, já mais perto, né? Então, mas daí a gente ia, sabe, irmão? É como um passeio Porque ninguém entendia nada Porque o evangelho não faz muitos anos que entrou Com tudo no Brasil É, de fato Foi tudo para esses missionários que vieram de fora Exatamente É Daí era, era naquela católica, e eu lembro certinho o padre chamava a Milton Santana. Olha a mentalidade. E Milton Santana é um baianão. Então ele vinha na igreja lá, ele virava as costas para o povo e rezava tudo em latim. Em latim. Foi a época de, de inícios rezados em latim. É, rezava tudo em latim. A gente ia lá, o a gente ia e voltava. <risos> Já não entendia nada mesmo, né? Já ia mais por um passeio, né? Porque não entendia nada mesmo, né? E o padre exaltava sabia saber o quê? <risos> Depois, foi, foi, daí eu casei. Em 1950, aí eu casei. O meu marido era católico. Certo. Nós nunca casemos na igreja. Porque eu era batizado luterana e ele católico. E ninguém de nós exigiu nada. Então, casemos só na. Você viu? E até hoje, nenhum dos crentes, ninguém sabia que nós não era casados na igreja não ia falar para nós casar de velha. Isso eu não fazia. Isso eu não ia fazer nunca. Ninguém dos pastores soube que nós não é casada na Eles achavam que a senhora era casada na igreja. Que assim, né? Quietinha, não falou nada para ninguém. Eu não falei nada, ninguém soube. Porque senão eu ia falar para casar na igreja eu tinha vergonha. Bom, daí passou. Você vê. Passou tudo esses anos assim, né? Daí a gente se converteu em. 1952, em 50 eu casei e em 52 eu aceitei Jesus nessa sala. Ah, é meu entendi. pai se convertiu em 51. Sei. E daí os irmãos lá de perto da Nelly, tudo moravam tudo ali perto da Nelly, eles vinham aqui dirigir curto em domingo. Sei. Domingo de meio-dia. Aí eles fizeram um apelo e eu, como meu marido, aceitei -me a Jesus em 1952. Hoje temos em 2019, faz saber quantos anos faz. É um tempinho bom, hein? 67 anos. É, porque só eu tenho 61 e nasci em 58. 67. É, 67 anos. E a senhora, pelo que eu vejo, Malice, a eu... senhora permaneceu do mesmo jeito do lado de trás, né? Do, do jeito que eu me converti, irmão, até hoje. Eu percebo. Eu não mudei no meu traje, não me dei em nada. A tecnologia não conseguiu, graças a Deus, não conseguiu tirar o que a senhora aprendeu, né? Não não. Ou seja, a senhora, a senhora é, com todo respeito por quem está me ouvindo, a senhora é uma cristã realmente das antigas. Porque das antiga. hoje, eu não, não quero tocar nesse assunto que é muito delicado, muito perigoso inclusive, eu não quero ofender ninguém. Mas hoje, está fácil. Está fácil. O pé no mundo, o pé na igreja. Aí, é. tá fácil. É verdade. Agora, carregar Eu... o fardo mesmo, o fardo verdadeiro do evangelho é pouco, muito pouco. Olha que muito pouco, do, do meu tempo, tem muito pouco vivo ainda, tem muito pouco. Tem uma, uma irmã que mora da, da, do Recanto dos Aranjais, a primeira casinha, passando a ponte que sobe na igreja que vai lá na Nelly, a primeira casa embaixo, no meio do mato lá, é uma irmã que ela vinha aqui pregar o evangelho, e ela é do meu tempo, e ela está com um, ela vai fazer 90 anos agora em, em, em fevereiro, parece. Em fevereiro ou março. Ela vai fazer 90 anos, ela mora sozinha também. Ah, é? É, ela mora sozinha. Mas passamos, ela lá, ida. Não, passamos lá, né, Madana? Nós passamos lá. aqui, foi o caminho de volta, né? Passamos lá. É, subindo da ponte a primeira casa. A primeira é do empregado, é a segunda do meio do mato, lá é a casa dela. Mas diz que ela não atende ninguém. Eu não sei, é um espírito diferente ela tem, ela não é que nem eu. Ela diz que não atende ninguém, não quer nem o que o filho vá lá. Os netos ela toca embora. Esse dia parente dela me veio aqui. E falou, Mas ela e consegue, como é que ela consegue sobreviver fazendo a comidinha, lavando a roupa, essas nem coisas? Nem sei que jeito também. Estranho, né? Pois é, não sei, até fazer lá do jeito dela parece que tem um vizinho lá que faz as compras para ela. É porque precisa comprar alguma coisa na cidade, é, né? Acho que é o vizinho. Esse é dia Nelly que contou. Que o homem do gás passa lá e diz que falou assim que ela sai com a bolsinha cheinho de dinheiro para pagar o gás eu, Enquanto eu for vivo essa foto dessa professora estimada, que ela me estimava, eu, eu estimava ela muito Olha só, então nessa época ela se candidatou para vereadora É, Yolanda... foi a primeira vereadora mulher em Limeira Iolanda Estoco Pagotto, é. número 1624, do Dona Iolanda, com é seus 30 anos de experiência, dedicados à infância, será, na Câmara Municipal de Limeira, uma batalhadora pelo lar e pela criança. É. Deixa eu ver se eu consigo. É meio difícil eu conseguir fazer isso, mas eu vou tentar. Tem, aqui está o... Eu sei que não é fácil... Essa filha, essa filha do pastor Otávio também levou a foto tirou foto dela para levar aqui pessoal eu consegui pelo menos mostrar um pouquinho para vocês tá aqui ó essa é a cartinha que ela deixou para senhora é a minha neta copiou ela para mim a carta velha está aqui eu vou a ler minha aqui. neta não quer que eu jogue essa carta Não, ali. não joga não, não, não, não joga Ela não. falou assim que essa é a verdadeira. Isso, é. não, não joga fora não. Então olha a escrita dela. Para não ficar só nas minhas palavras, olha. Deixa eu pegar aqui. Essa mulher do Otávio Show lá também, ela falou não, não, não. Ela dobrou tudo e guardou aqui, ela disse, essa aqui é a verdadeira. Aí pode correr, pessoal pessoal, aqui, Aqui é lógico, depois eu vou mostrar para vocês a data aqui está escrito a carta escrita né a carta eu vou dar para ela de volta vou dar para a senhora de volta agora aqui eu vou ler o que ela escreveu porque a netinha dela muito caprichosinha, é esse que eu vou ler passou Aham. aqui ó tá vendo ó, a letrinha dela então eu vou ler para vocês aqui ó tá escrito aqui cordeiro que seria Cordeirópolis, né é Cordeiro. 14 de janeiro de 1941. É. Minha boa Alice, a sua cartinha trouxe-me grande alegria, pois veio provar que você quer bem e não se esqueceu da sua professora. Oh, 1941. Desejo a você e a toda a sua família saúde, paz e prosperidade nesse novo ano. Deus Nosso Senhor que abençoe a sua casa e lhes dê muitas alegrias. Como vai a mamãe, o papai e a... Ar, é a Armanda? Arvanda, minha irmã. Arvanda. Era minha irmã. Ah, tá. Arvanda. Dê lembranças a todos eles. E a sua avó está forte? E o Leonel e a família dele? Diga a todos que eu estou esperando uma cartinha deles. Você tem estudado? Não abandone os livros. Você sempre foi uma boa aluna e espero que não se esqueça o que aprendeu. Ajude sempre a sua mãezinha, pois uma boa filha deve ser prestimosa, carinhosa e obediente a seus pais. Termino esperando ter o prazer de receber uma cartinha sua de vez em quando. Abraço da professora amiga Yolanda. Aqui está. Uma cartinha escrita em 1941. Por isso eu digo: eu tenho orgulho, eu nunca compro, mas orgulho meu de ser honesto perante Deus e perante tudo quem me conhece. E, gente, é o seguinte, eu conheci a irmã Alice, uma vez que eu estive aqui com a minha esposa, e nós saímos daqui para casa e ficamos comentando por muito tempo a respeito dessa mulher. Porque essa mulher, ela tem hoje 90 anos e pouco. O que ela já passou, o que ela já viu, o que ela já ouviu, serve para mim, pelo menos para mim, serve como uma fonte inestimável de, de, de aprendizado. E a gente vem aqui, até falei para minha esposa, falei como que eu fiquei admirado de ver a lucidez dessa senhora. Vou beber um pouquinho de água, só um minutinho. Bota, E por incrível.. Obrigado, bem. E por incrível que pareça, ela fica sozinha nessa casa, que é uma casa grande, não é uma casa pequena não, viu gente? Ó. Não é uma casa pequena não. Depois tem mais ali, ó, do corredor lá pra dentro tem mais, aquele corredor lá. E ela fica aqui sozinha, a gente chega aqui, não importa a hora. Ela tá sempre com esse sorriso lindo no rosto. Sempre com esse sorriso lindo no rosto. Aqui já veio cantores famosos de, de igrejas evangélicas. O... Já veio vários pastores. O Jair Pires né? já veio aqui. Jair Pire já, Marcos... é. já veio aqui. Matos Nascimento já veio aqui. Isso, assim que eu estou sabendo que ela falou. E sai daqui, gente, pelo menos sai igual eu. Eu saio daqui até meio... Já sou meio abestado. Aí sai mais ainda, porque eu fico feliz de saber... Que Deus tem na terra pessoas que nem ela ainda. Eu provavelmente, irmã Alice, não vou conseguir chegar na sua idade. Provavelmente, não vou, é, comendo o que eu como, bebendo o que eu bebo, provavelmente não, não chegarei. Mas, mas, se Deus me deixasse chegar nessa idade, eu quero chegar com essa vivacidade que a senhora tem. Com essa alegria, né? com essa alegria que a senhora tem, com essa beleza que a senhora ah, tem. É? E a Rúbia, então? é, isso aí eu vou ter também. Não se preocupe, não, que ninguém escapa. Ninguém escapa. O pastor Roberto falou assim que ele é mais mulgueto que eu mesmo. E, e outra coisa, a senhora, quando eu cheguei aqui hoje, aí a Madalena falou assim: nossa, mas que vestido lindo! A senhora falou a respeito do vestido, mas não terminou. Quantos anos que ele tem? Acho que tem uns 15, 16 anos. E a senhora ama esse vestido com carinho, com amor. Ama porque eu não visto lugar, não vou lugar nenhum. É. Não precisa. Por isso que dura. Não, mas. Mas é verdade, né? E a gente vê que a senhora realmente valoriza, né? É. O que a senhora tem ganhado. Porque eu não jogo fora as coisas. Dá valor, guardo né? Guardo tudo enquanto a é coisa vem. Tô... Mas viu, quem conhece vai pensar, "ô, oh, é chata". Não. Todo mundo agora. Mas quem, quem vai falar que a senhora é chata? Se alguém vai falar que a senhora é chata? Porque aí é chato. É, é porque daí o camarada é, é bem chato, né? Eu é. nunca fui quando eu fui nova, nunca fui tirar foto assim. Agora as pode ver. Uai, mas é assim. Na, na nossa vida aqui na Terra, a gente sempre tem um, um, um dia de rei, né? É. É, um dia de rei. Eu tava lá em casa, irmã Eu falei pro João, tá longe ninguém sabe quem eu sou, mas quem tá perto, vem de perto, mas eu vou... <risos> tá Viu... tudo nunca aparecendo. Mundo. Viu, é com Viu, Eu tava lá em casa, foi essa semana agora. Aí deu esse desejo de, de, de vir visitar a senhora. É. A Madalena já tinha um assunto pra acertar com ela lá. E... Aí nós resolvemos vir hoje, porque tivemos essa parte da tarde livre. Aí eu conversei com a Madalena e falei, não, nós vamos lá hoje. Uhum. Eu nem passei na casa do seu João, não passei na casa da dona Nelly. Nós viemos <risos> direto para fazer uma visita para a senhora. Então, muito é. agradeço demais. aos irmãos e a vez, tudo que vem aqui. Mas o é bom. Elias mesmo. Esse dia veio a, a, a irmã lá do Rio do Sul, Como é que chama? Teresinha. Terezinha, melhor que o pastor não vai na casa de ninguém, pastor Elias. E aqui ele veio, aqui já veio diversas, vezes. Mas sabe o que, que é? A senhora tem um espírito agradável. Será que é isso? É o teu espírito é agradável. <risos> ah não, não, não tem como ficar perto da pessoa que tem um espírito. Meu Deus do céu, é verdade, né? É lógico. Bem, pai. A senhora tem. Tem aqui, a senhora está numa cadeira de roda, mesma coisa que não está nem na cadeira de roda. Fica à vontade, nos recebe com carinho, com esse sorriso, com essa experiência de vida. Uai, eu me sinto hiper bem na sua casa. Então, a irmã Teixeca disse que a semana inteira ficou falando de mim. Então, é? que falou assim, que ela admirava de eu ficar sozinha aqui, que ela não fica sem gente. Então. Ela não fica sozinha. Então, quer dizer, Porque a na... semana inteira falando pra, pra Line do, do pastorzinho, que ela admirava de eu ficar sozinha aqui. Na verdade, a gente... Fala assim que está sozinho A nossa parte carnal, física Ela pode estar sozinha A senhora não vê, mas tem anjo andando, Estou circulando reverendo. É aí que está o X da questão Isso, é, Eu creio Pela fé eu, creio, eu que, também creio Que nós temos anjos ao nosso redor Desde que a gente tenha temor de Deus Desde que a gente respeite o próximo Desde que a gente não só respeitar Tem que amar de verdade Lógico que Deus nos protege ah, não, vou Nunca ver, vamos estar sozinhos que eu não passei lutas eu já passei por muitas lutas. Eu sempre falo, irmão, e o a, a, a poder de Deus está na obra de pessoas humildes. É verdade. Que eu sempre penso no meu marido, ele te desviou seis anos da igreja. Seis anos. Ele andou fazendo as coisas erradas, então ele culpava dois irmãos da igreja. E não era. Eu sabia o que, que era, né? Mas só que a gente nunca brigou porque o meu marido era uma pessoa muito bom ele foi muito pobrezinho, foi muito bem tratado por mim, já desde sorteiro, eu costurava a roupa para ele, zelava as roupas dele, porque ele era muito pobrezinho. É, empregado de fazenda, já viu, né? Era pobrezinho, de família pobrezinho. Eu cuidei muito dele, ela trabalhava junto, ele era muito trabalhador, muito neto, mas foi, foi depois de avô, ele andou fazendo umas coisas erradas, aí ele não quis ir na igreja Ficou seis anos sem com vergonha, igreja. né? Vergonha É E vinha os pastores, tudo aqui para convidar para a igreja Ele dizia que ele não ia voltar mais Não ia voltar e Só que ele não foi nunca em festa, nunca foi em baile Ele não ficava fora de casa de noite Ele saía do, de dia só e O negócio dele era de dia na cidade Mas lá ele tinha os galhos dele mas eu sabia tudo, mas nunca briguei com ele porque eu precisava dele. Eu tinha meus pais para cuidar, tinha essa irmã que morreu. Ela deu muito trabalho. Ela era uma, uma moça assim que sofria da mente. Ela deu muito trabalho, ela fugia muito, ela foi em diversos hospitais internada. Então meu pai tinha falecido e eu precisava de uma pessoa que fizesse tudo isso para mim, porque né? Quem ia fazer para mim? Então nunca maltratei meu marido, ele também nunca me maltratou. Nunca, nunca, nunca deixou faltar nada, nada Mas tinha isso que eles não queriam na igreja, ele ia só na festa de peão Não sei se os irmãos conhecem Essa montaria de boi, sim, essas sim, coisas que estão fazendo por aí uhum. Só isso que ele gostava, mas por causa dos animais Ele ia, queria ele ia a cavalo também Aí nós tínhamos lá um irmão nosso na, na, na, na, na, na água espalhada Um irmão que tinha doado o terreno para a igreja, ele morava como daqui Daqui na porteira, assim, da casa dele na igreja. E ele era muito nosso amigo, nós se dava muito com a família inteira dele. E ele amava demais o meu marido. Então, meu marido saiu daqui um dia de meio-dia, um domingo, para ir na festa de peão lá, na Água Espaiada, perto da igreja. Mas foi na casa desse irmão passear primeiro. Aí esse irmão é uma pessoa simples, simples, muito bom. Nunca vi ele de terno, nunca vi bem arrumado porque ele precisava sair da porta da casa, e entrar na igreja tão pertinho e era assim o jeito dele. Mas muito amoroso a família inteira. Aí falou para ele: Olha, Luizinho, eu vou fazer um convite para você. Volte para a igreja. Volte para a igreja, eu acho tanta farta a sua cadeira tá vazia lá. E olha na sua cadeira, eu vejo o de seu. Você vinha na igreja, você dava tanta testemunha, você dava tanta alegria para nós aqui. E você tá fazendo muita carta, coitada da Alice tá lá. Todos esses anos sem vir na igreja. Venha, agora a pegar. Esse mundo aqui não tem nada. para pra igreja. Na oração. Sabe o que ele fez? Na hora Ele certa. montou a cavalo lá. Era depois de meio-dia. Montou a cavalo e veio em casa. Aí eu falei, o que aconteceu? Por que você voltou? Ah, eu vou voltar para a igreja. Eu falei, por quê? Porque o mundo lá falou isso, isso, isso, isso, isso, tudo de mim e de você. Eu vou voltar para a igreja. Vamos, vamos para a igreja de noite? Eu falei, então hoje eu não vou, porque tem a boiada lá. Você deixa eu na igreja, você vai lá. Eu falei, não. Então, domingo que vem nós vamos. Depois nós fomos no domingo, ele voltou para a igreja, tornou-se o crente que ele foi desde ser convertido. Permaneceu até no fim da vida dele. A palavra de uma pessoa simplinha de tudo. Mas que foi com muito amor, né? Foi, foi sincera. Com muito amor. Foi sincera, né? esse eu, eu sou testemunha vivo. Até ela eu falei, já hoje é passeia. A filha dele mora em Goslopes, uma muito amiga minha. Não, ela, ela era ele naquele tempo Arthur Nogueira. Arthur Nogueira, é. Arthur Nogueira. É pro que ela mora, mas ela já veio visitar eu aqui depois que casou, ela com o marido, a mãe dela, a irmã dela, tudo. Agora ela tratou com a minha filha, que ela vai esperar uma irmã dela vindo de Brotas, que mora lá, pra vir na casa dela, para elas fazerem um bolo, e vir aqui, vir visitar eu, para dar tudo, tomar café junto, diz que é aqui. Você vê o amor permanece da pessoa, que tem amor nos outros, né? Verdade. É, Amor sim. permanece. Verdade. Isso eu agradeço muito a Deus, porque eu ainda tenho pessoas que amam a mim. Amam a mim Agora que... tem mais tem mais dois aqui, viu? Tem mais dois aqui, ó. Mas eu e Madalena. Tem mais dois que amam a senhora. Ah, pra... aqui É, mais, que... dois, ah, mais dois nós dois. Muito obrigada. É, obrigado, mais dois. Você já, é já tem uma turma aí, junta mais dois. Pois é, eu dou graças a ele, muito obrigada, agradeço de coração mesmo. porque Como a falou, sabe quem vai visitar hoje? O Paulo que é a irmã Madalena. Eu falei, eu fiquei esperando tudo esse tempo aqui. Tudo bem, eu falei assim: eu não falei, a Natália estava lá proseando lá na sua casa. E aí, ó, a primeira vez. Primeira vez que o irmão João falou pra mim assim: ai, pa Tetê, pa e tem 90 anos. É. Ah! Quando falou 90 anos, falei, meu Deus, do jeito que você tá falando para mim aí, <risos> eu, eu, é eu velha, já fiquei, né? não, não, não, não, eu já fiquei assim, falei, meu Deus, 90 anos, fica pensando na sabedoria, na sabedoria né? que a pessoa tem, é, né? na sabedoria, porque é assim, ó, eu amo criança porque posso porque ensinar, é bagagem, né? e amo os mais velhos porque posso aprender, e vou morrer sem saber nada, aí eu fiquei ali, mas vamos lá, irmão João. Ah, é porque hoje não sei o que, é porque hoje minha perna tá não se das contas, é porque hoje meu não sei o que... eu falei, peraí, peraí, mas... Ela aprendeu o caminho. Será é? Que... é deixa eu aprender ele. esse caminho. A aí eles vinham aqui... Pra mim, sabe? Ela falou assim, eles são tão bons, mas são tão bom. Não, isso é bondade dela, né? Isso é bondade dela. É. Aí quando eu aprendi o caminho, eu falei, agora, irmão nós vamos lá, não vou nem passar, irmão João, vamos direto lá. Aí ela falou pra mim, mas você é capaz de acertar o lugar? Eu falei, mas eu? Quando eu vou num lugar pra mim errar de pó oh, é difícil, hein? É difícil, é difícil. Uma vez eu fui pra Minas, uma vez eu fui pra Minas, aí a primeira vez que eu fui me perdi. Eu fui sozinho, né? Eu fui acompanhado, logicamente eu fui direto. Aí a outra vez eu fui tentar ir sozinho, no lugar de eu virar pra esquerda, eu virei pra direita, caí dentro de uma fazenda, tava toda uma festa, mas era carne pra tudo quanto era lá e nunca nos viram. E já pediram pra descer e vamos comer carne, vamos conversar, depois vocês vão, depois vocês vão. Aí eu falei, não, não dá porque a pessoa tá esperando nós lá com o almoço pronto, nós estamos vindo de longe. Aí foi que nós fomos embora, né? Contra a vontade da família. Aí eu virei pra esquerda, que nem eles ensinaram, acertei o caminho. Nunca mais errei. Que daí eu marco, sabe? Quando eu erro, opa, um dia eu entrei aqui, entrei errado, eu marco. Ela falou, você é capaz de acertar? Eu falei, não, mas não vai dar outra. Aí vim, aí quando chegou na entradinha ali em cima, eu falei, peraí, eu acho que é aqui. Aí eu busquei o um ponto de referência. Quando eu busquei o ponto de referência, eu que daqueles pés de que é coquinho, coqueiro. Falei, opa, tô no lugar certo. Aí vim, e vim aqui. Aí tá fácil para perder, porque tem aquelas arminhas as pedras, né? É, aí vim, falei, vamos na casa dela, fazer uma visita para ela. Aí fomos tomar um café lá na casa da, da menina ainda, para depois vir aqui te ver. Então, daí eu ficava espiando, na né? Pensava... Vai ver que eles vão embora, não vai vir. Imagina que não vou vir. Vem de coração, sim. É tão gostoso. A mãe dela fala assim que não gosta de conversa. Eu não gosto de conversa. Eu não gosto nem da irmã dela com o cunhado que vem daí porque fala muito. Eu disse gosta. eu não. Eu gosto de conversa. Minha mãe não gosta. É o seguinte, pode ficar aí. É, ela tá, a, a Madalena ali com a nossa amiga querida também, que é a pessoa preciosa que a gente conheceu. É, tem é gente. A é, é a neta dela, a dona, da irmã Alice. O que acontece é o seguinte, tem gente que realmente é assim, é, é o jeito da pessoa. E eu, eu sei respeitar isso, aprendi a respeitar isso. Já tem gente que é igual eu, que é que nem a Madalena e que nem a dona e querida irmã Alice aqui, ó. E se o marido fosse vir mais o senhor ia gostar, porque ele tinha tanto amigo quando ele estava de cama aqui, porque ele ficou 5 anos na cama, já quanto amigo que veio visitar E ela vai agora para certos lugares E daí quando fala que ela é neta do Luiz Fisch, todo mundo conhece Olha. A minha neta É tão bom assim, né? É a filha né? da minha filha lá, é ela vai assim. lá em em, Nogueira, em Gosmópolis mais é Artur Nogueira Lá tem gente que negociou cavalo com meu marido Daí fala que ela é neta, nossa, a Luiz Fisch nós conhecia Nós íamos lá para ganhar cavalo é tudo é desse jeito, meu marido Mas era, é, é, conhecia é o, todo mundo, o, e tudo caráter, mundo né? o caráter fica, né? assim como a má fama fica, a boa fama fica também É verdade é. Ele era muito conversador, se ele estivesse aqui Meu Deus do céu como eu conversava, ele gostava de visita Ele era mesmo tipo meu, nós combinávamos em tudo Nós combinávamos tanto no falar, no trabalhar, no fazer serviço Ele ajudava eu, tudo o serviço de casa eu ajudava tudo o serviço da roça. A aula tava tava só junto. Tá parecendo aí, Madalena, que eu, eu sou assim, viu Malice? É. Quantas festas que eu já tive convite para ir, eu falo assim: vai mulher? Não, só vão homens. Então eu não vou. Ah, mas por quê? Não, se a minha esposa não puder ir junto, eu não vou. Aí sabe? Sempre tem uns engraçadinhos, né? Que é. dá aquela indireta se mulher manda na casa. É. Não é questão de mulher mandar na casa. Se eu amo a minha esposa, ela não pode ir? Então eu não vou, ué. Nós era assim. Porque senão não tem graça, pra era, mim não tem graça. Eu acho que lembra muito bem. Até antes de ele ficar doente, tudo. De noite nós terminávamos a serviço, nós dois juntos. O que ele fazia, fazia. Aí sentar na área, ele um tanto de calor, até 10 horas, né, Quantas vezes ele descia aqui, nós conversando. Nós conversávamos o tempo inteiro, nós não sei aonde que nós achávamos a conversa. Eu e ele combinávamos certinho para conversar. Mas a, a, a gente quando tem essa graça de Deus de ter um espírito não igual, porque igual não existe, mas que combina bem vai anos, vai anos, vai anos é... muito bem E com tudo que ele fazia, eu nunca deixei de cuidar dele O meu serviço diante de Deus eu cumpri até na hora da morte Ela é prova disso então, Nos últimos dias foi ela que me ajudou bastante Eu tinha um vizinho aqui um, um filho, da minha sobrinha. Cinco anos ele veio aqui na cama. Antes eu sentava aqui na cadeira, ele desmaiava na cadeira porque ele tinha coágulo na cabeça e não aguentava ficar sentado. Então desmaiava na cadeira que ele fazia a barba, levava ele na cama ele fazia na cama. Cinco anos ele veio aqui fazer e ela que ajudou no último tempo que ele dava, já estava dando ferida nas costas. Interessante que. Ela que ajudava a fazer curativo, dar banho. Interessante que. Eu é, é, gente o cordão do chuveiro na cama e eu segurava a cabeça e ela lavava a cabeça dele. Ela me ajudou muito. A gente não deseja, Essa né, é Nené? A gente não deseja. A minha, pra a gente uma vida coisa vida dessa, dela. né? Mas se a gente tiver pessoas do nosso lado numa situação dessa, é muito raro, hein? Muito raro. Eu quero a gente falar, eu dou graças ao meu Deus, se Deus me quiser na hora que quiser. Eu estou pronta, porque a minha consciência é tão limpa diante de Deus, irmã. Eu não sei, eu tenho um prazer tenho de ser tão corajoso eu sempre falo para ela. Eu fui moça que não, ninguém era crente naquele tempo, ninguém tinha evangelho. Era como diz assim, né, para as E nesse dia passado, eu falei para minha filha na cozinha, eu falei assim, olha, graças a Deus, acho que o único pecado na minha vida que eu penso que eu tenho é de dançar baile. Ela falou assim, não mãe, aquele era diversão Era diversão e era no respeito Então não, não é pecado não, ela falou Depois tem uma coisa também, viu? Tá lá no passado, já foi esquecido por Deus Se é. a senhora considera isso errado Já era, foi perdoado assim já isso já, depois a gente é. não era, porque ele não conhecia né? vai embora, vai embora. E lá vai ela, gente, ó e, e ela é assim, animadona, que eu fico admirado. Limpinha, né, Bem? Limpinha. Nós estamos aqui admirados da limpeza dela, do, do cheirinho dela, da maneira dela. Sempre foi assim, né? Ela sempre foi assim. Sempre. Sempre. Opa, opa. Lá vem ela. E olha, e, e, dá ré, vem de ré. A porta da igreja da. De... Engenheiro com ele, olha o irmão Otávio, tá aqui, ó. Esse Ah, tem. Madalena, tem... é, eu vou pegar. O irmão Otávio tá aqui, ó. ele é aquele tem para moço. Deixa ele. eu pegar aqui. E aqui o meu marido tá aqui Deixa na porta, olha. E você? o pai dela no braço. Não, eu já, já fiz uma, uma gravação, já consegui. O pai dela no braço, aqui bem na porta, e acho que eu onde a paro aqui, e é ela, eu... ó, meu marido com o pai dela no braço e o Otávio aqui na frente do moço. É, o show, o show, o show. O né? Otávio Show. Aqui tem até a, a ceia. a mãe da Hilda do Martinho Tipo, Você conheceu a Hilda? Ah, não conheceu A vizinha da Nelly lá. Olha a mãe e o pai dela. Aquele tempo as pessoas aqui iam nas na festas. Da igreja e de batismo, eles iam tudo. Olha tá aqui olha quanta gente, nesse ó, boa, vendo, ó. né Cícero? Tô vendo, é? Irmã Liz... O dozinha, o dozinha, o vizinho da... da, da, da, da de, a, deixa a eu dar uma olhadinha nessa foto. Fazendo um Deixa favor. eu aqui, aqui. E olha aqui. Esse aqui do Pinhal, aqui, olha Aquela igrejinha que vocês passam lá. A minha neta tirou todos os quadros, porque tava tudo da tuia. Hum. Tudo cheio de copinha. ela tirou todos os quadros e deixou as fotos aqui. Meu Deus, Tem que de coisa, mente, né? coisa é. não? Aquele tempo as os as vizinho tudo ia, irmã. Ia nos batismos, ia nas inaugurações. Então eu de hoje a pessoa não vai mais. Ó, pessoal, essa aqui Igreja Assembleia de Deus. Nessa época não tinha, não falava assim, ah, é de tal ministério não, ó, pode ver lá. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, olha só. Olha que raridade que ela tem na mão. Quantos anos mais ou menos tem essa fotografia? Que a senhora lembra? Olha a idade, não posso lembrar, viu. Mas aqui, quem que a senhora falou que tá aqui? Essa aqui era, era Mas e... então, mas o pastor Show tá? era aqui, jovem, ah, oh. né? Tem mais de 50 pois anos, pai né? pai era pequeno. Quantos anos seu pai tinha fosse vivo agora? 66. 66? Então fazendo 65 anos essa foto. Aí. aí, tá vendo? Olha a mentalidade dela, que beleza. Então, 65 Lembrou? E esse aqui, eu não sei, nenhum aqui eu não acho, nós no meio aqui. Eu estou ruim, a minha vista está muito ruim. Eu não sei de que idade. Lá na igreja está escrita a idade. Aqui está a serpéia de Deus, é, é, que não está a data do ano, não está. Mas dá para ver que é uma foto bem antiga, né? Ah, é antiga. Dá para ver. Ali, deixa eu ver. Ah, sei dizer que o nenê era pequeno também. É uns 65 anos, Acho que uns 65 anos eu lembro, que o nenê estava debruçado no meu ombro, a Candinha achou, falou assim, olha ele está babando no seu ombro, o nenê era é pequeno. Quando eu já ia no culto ali, né? é bem mais de 60 anos. Deixa eu, deixa eu dar uma desligadinha aqui bem rápido. Irmã Alice, é, para a gente fechar essa gravação dessa, dessa nossa visita que nós estamos fazendo aqui hoje, o que a senhora deixaria de conselho para nós? Eu já falo para nós que eu também quero ser aconselhado. Que a senhora eu é uma mulher sábia. Isso, não, é, não, é, é. A senhora é uma mulher sábia. Tivemos uma conversa muito boa nessa tarde e agora já escureceu. Né? Então, o que a senhora deixaria de conselho para nós? Da, da sua pessoa, para nós. O conselho? Isso. De ser sempre firme e fiel da maneira que a mão é. Que eu fui assim e sou assim até hoje. Então, tá bom. É o que eu quero. É. É o que eu desejo. Graças a Deus. Eu não mudei uma. Mas nem uma palha é do que eu aprendi quando eu converti. Ser fiel, pô. É isso. Então aqui está o conselho da nossa querida amiga e irmã. E eu quero seguir isso até o dia que Jesus me levar embora com a minha família, através do arrebatamento que eu creio nisso, ou até o dia que meu cachorro foi embora. Eu quero carregar isso comigo. É verdade. Muito obrigado por esse carinho da senhora, viu? Ah, imagina. Voltaremos, Muito viu? Muito obrigado da Voltaremos. Eu demais. Porque eu gosto de conversar assim. Eu gosto de pessoas honestas. Ai, Isso é bom. <risos> porque a de vai dar risada até da converseira nossa. Não, depois ela vai ver o um vídeo. <risos> então, Deus abençoe mais uma vez, viu? Amém. Ai, meu Deus.